Mas vai pegar, vai aprender, vai aprender. Você fica agora com o Fala Brasil, as notícias do Brasil e do mundo. A gente se vê amanhã. Tchau, gente!